Oi gente, é um prazer, meu nome é Francisco, eu quero me apresentar de uma maneira muito especial, quero agradecer a Deus em primeiro lugar, quero agradecer a todas as pessoas que me conhecem, eu estou aqui em cima de um, de, um, de um espaço ambiental natural, em cima do monte, é, perto de Bonfim, estou né? vendo aqui de longe a cidade de Bonfim, estou vendo aqui de longe a passagem velha, estou vendo aqui de longe a fazenda Urubu. Estou vendo em vários lugares, né, várias imagens, podendo contemplar hoje mais um dia né, a natureza. Eu quero dizer a você que está me assistindo, que para mim estar aqui nesse monte, eu enfrentei muitas dificuldades. Né? Passei por um caminho apertado, um caminho estreito. Assim também na vida, às vezes, para a gente chegar ao sucesso, precisamos passar por caminho estreito, por dificuldades. Então, como vencer na vida? como superar os problemas, os transtornos, né? como renascer novamente, como acreditar de novo no sucesso. Tá? É por isso que eu estou aqui, é, determinar o sucesso na minha vida e na vida de muita gente. Meu objetivo é levar sucesso. O que é o sucesso? É uma estabilidade em todas as áreas da vida, na área física, mental, espiritual. Quero abordar um pouco aqui sobre a Bíblia, quero abordar um pouco aqui sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Eu tenho 30 anos, né, se Deus me permitir, estou fazendo agora, no dia 20 de agosto, 30 anos. Nunca vi no mundo tanta violência. Estou contemplando as dificuldades atuais, as crises. Hoje nós podemos ver terremoto, podemos ver incêndio, podemos ver perseguição. Vocês podem entender uma coisa que a violência aumentou muito no mundo, famílias se odiando, o crime como combater tudo isso, né? então é por isso que eu estou aqui com o objetivo de pregar a paz, de divulgar o amor, a fé, tendo a certeza que eu nunca vou perder o controle como muitos, é o que eu estou querendo gravar aqui, mostrar que com Jesus você não pode perder o controle, se você é um maior divulgador de Cristo, você tem que seguir o que Jesus falou, então mostrar o que Jesus fez. Amor, bondade, paz. Então, é o que eu quero mostrar. Eu sou comportor, evangelista, king missionário. A minha história é o seguinte, já trabalhei em vários lugares no Brasil. E meu objetivo sempre foi levar o amor de Deus para as pessoas. Meu objetivo é informar positivamente. Eu tenho um sonho, pessoal, de tirar o povo da rua. Pessoas jogadas, sem ter onde comer, sem ter onde morar pessoas muitas vezes com doenças psicológicas, psiquiátricas pessoas que não têm assistência do estado meu objetivo é pregar o evangelho e cobrar os direitos das pessoas né? quais são esses direitos? ter uma moradia ter um benefício que o governo possa criar políticas públicas para resgatar as pessoas, para cuidar mais das pessoas na saúde então o objetivo meu é dizer para todos que Muitos são marginalizados porque não tem uma casa para morar, não tem recurso, não tem saúde mental para trabalhar. Enfim, a, a depressão, a ansiedade, vários problemas de saúde têm afetado a vida das pessoas, famílias com os transtornos psiquiátricos, famílias como a minha que sofrem, né? pessoas que sofreram transtornos físicos, transtornos mentais, sem nunca ter feito mal a ninguém. Pessoas que sofreram invasão, pessoas que superaram percas, né? Então, tantas famílias aí que perderam seus entes queridos por Covid, por câncer, outros problemas, outras doenças. Então, a solução, como consolar? Superar as percas, superar o medo da morte, o medo da dor, o medo do sofrimento, superar a sobrevivência. No dia a dia temos que trabalhar, precisamos inovar, precisamos investir pagar nossas contas, trabalhar dignamente, criar empregos, gerar oportunidade. Então, como melhorar de vida, como tirar essas pessoas da rua, trazer essas pessoas para a sociedade, criar centro de recuperação, centro de desenvolvimento profissional, tratar pessoas que estão jogadas nas ruas, sem ter onde morar, na fragilidade, pessoas com problemas, pessoas com dificuldade. Então, como resgatar essas pessoas? levando saúde, levando educação, levando moradia, levando comida. É o que essas pessoas precisam, um apoio social. O que essas pessoas precisam é de um bom tratamento. O governo dá um benefício para essas pessoas que estão jogadas na rua, que estão sem ter o que comer, que estão sem onde ter onde morar. Famílias não têm condições de ajudar essas pessoas, porque são despreparadas, não são médicos. Essas pessoas que, dessas famílias, essas pessoas que estão aí deitadas nas esquinas, nas calçadas, né? no meio da rua, pedindo uma ajuda a um a outro. Por que estão pedindo? Porque não tem condições. Então, como recuperar essas pessoas? Como trazer qualidade de vida para essas pessoas? Então, eu sou missionário, eu estou todo dia de casa em casa, estou todo dia nos bairros, estou todo dia na cidade. Eu vejo, pessoal, que o que nós precisamos fazer é valorizar mais o próximo, olhar o lado do próximo. Ter empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do próximo. Vamos fazer obra social mais. Vamos apoiar o povo carente. Vamos trabalhar para tirar o jovem do mundo do crime, da violência. Então, meu objetivo é esse: dizer que Jesus Cristo tem poder de mudar a vida de qualquer pessoa. Cabe cada um se dedicar ao lado do bem. Existe, pessoal, um grande conflito entre duas forças entre o bem e o mal. Como vencer o mal? Eu sou do bem, eu luto contra o mal, contra o crime, contra a violência. Quero cada dia ser uma pessoa melhor, quero informar que Jesus é maravilhoso. Quero dizer para todos uma coisa, que não desanime, não desista num momento tão difícil como esse, de doença, de violência. Então, em Mateus 24, Jesus falou que haveria fome, terremotos, doenças, epidemias. Estamos já em pandemia. Então, o que é que está acontecendo? Disse Jesus lá em João 14, é, versículo 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim né, vai ter a vida, porque ele é o caminho para o Pai. Então Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então é João 14, versículo 6 fala que Jesus Cristo é o caminho para o Pai. Né? Ele é a vida, Ele é a ressurreição. O que a nação bofinense, a nação brasileira precisa fazer É entender que os problemas, as dificuldades, as crises É combatido com oração, com Deus, com fé Pedindo força a Deus para ser forte Para superar os traumas, as dificuldades, as percas entender que com Jesus tudo é possível Como resgatar as crianças, os jovens, os adolescentes do mundo do crime Levando mais amor levando mais saúde, levando mais educação, trazendo centro de treinamento de verdade para o senhor do Fim, centro de treinamento profissional, capacitar o jovem em várias áreas, no campo, na tecnologia, na cidade, inovar, como mostrar ao jovem o valor do trabalho, do desenvolvimento social, profissional, ou seja, vamos fazer a justiça social no nosso Brasil, vamos apoiar o povo carente, o povo está cansado de conversa, de promessa de políticos, políticos enganosos do nosso país, políticos corruptos. O povo está cansado de mentira. O que o povo quer é mais ajuda. O que o povo quer é mais trabalho. O povo quer mais saúde, proteção, mais moradia. O povo carente quer apoio. O povo carente quer conforto. Porque Quantas pessoas estão aí na cidade, trabalharam, têm sua condição? Tem. Não é obrigado também, não tem obrigação de dar nada a ninguém, com certeza. Mas vamos ser amigos, vamos ser solidários, honestos, vamos olhar ao lado dos mais carentes, vamos trabalhar em prol de recuperar a sociedade fraca, trazer saúde, justiça social, criar emprego. Como ter uma vida melhor as crianças, é, a mídia tem influenciado aí de forma negativa, a mídia tem trazido... É, muitos problemas para os jovens, para as crianças, para os adolescentes. Né? A mídia tem causado uma certa influência certo? na vida desses jovens. Como? Vídeos negativos, certo? vídeos que não ajudam. As crianças não aprendem sobre Jesus. As crianças só aprendem sobre violência, sobre matar. Como é que o Brasil vai melhorar desse jeito? Bora colocar um novo sistema na escola. Né? Que, onde eles possam conhecer as leis do país, a Constituição, onde eles possam conhecer a lei de Deus, apoiar mais a Bíblia na escola, valorizar mais as Escrituras Sagradas, porque a Bíblia ela é a Palavra de Deus. Então vamos aí estudar a Bíblia, João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então quando nós examinamos a Bíblia, com o propósito de aprender, de divulgar com o propósito de, a, de atender as coisas boas, as coisas de Deus. Quando melhoramos a, a estudar, a nos capacitar mais nas coisas de Deus, pensar o que é bom, divulgar o que é bom, a maldade sai do nosso coração, o descontrole. Vamos superar a depressão, vamos superar a ansiedade, as crises. Vamos ter fé em Deus, vamos mudar de vida. Quero aqui nesse momento orar pela minha cidade bonfinense, pelo Brasil. Quero orar por todas as pessoas que, que estão em dificuldade por percas dos seus entes queridos, né? Por Covid, outras doenças. Ou seja, eu quero orar por mim, por você, pela minha família. Quero orar por todas as pessoas que crêem no nome de Jesus Cristo, né? Quero pedir a Deus que abençoe ricamente sua vida. Quero pedir a Deus que esteja no controle da nossa família. Deus se faça presente na nossa vida. Nos motivando, nos capacitando a caminhar com fé. Trabalhar na obra e ter esperança na volta de Jesus. Né? Jesus Cristo falou que vai voltar. E nessa esperança eu quero entender e divulgar. E iluminar com essas palavras que Jesus disse. Ele disse que as palavras dele são fiéis e verdadeiras Que eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá E eu quero orar por você, pela minha vida, pelo Brasil Por cada pessoa que está passando um momento difícil nesse momento Senhor Deus de Israel Quero orar por cada pessoa que está me assistindo agora Onde ele estiver, no carro, no caminhão, em casa, em qualquer lugar Que a tua bênção, o teu poder abençoe cada vida Cada pessoa que está necessitando do Teu amor, do Teu cuidado Visite as pessoas que estão sem ter o que comer, sem ter onde dormir Abençoe cada pessoa do Brasil, cada pessoa do Senhor do Bom Fim Abençoe cada filho Teu, a Tua igreja mundialmente E o Senhor envia os Teus anjos para nos livrar do mal, nos proteger, nos dar a paz Peço a Jesus que tome conta da minha vida, da nossa família, do nosso lar Jesus direcione, opere milagres incríveis, livra-nos do mal, ó Pai. Concede na Tua bênção, Teu perdão, as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Renova, Senhor, as Tuas misericórdias no Brasil, na nossa vida. Visita cada lar do Brasil com a Tua paz, com a Tua bênção, com o Teu perdão. Cura, Senhor, cada pessoa que estiver com ansiedade, com depressão. Com outros problemas de saúde Livra-nos do mal, Pai De Covid-19 Livra-nos de depressão, ansiedade Livra-nos de todos os ataques Do inimigo Repreende toda a obra de morte Todas as palavras de destruição contra a nossa vida Repreende todo o mal, Pai Da nossa vida Eu te peço, ó Deus Que fica conosco Abençoe cada um de nós Em nome de Jesus Então, refletindo aqui eu tenho um verso que diz assim... Salmo 46, verso 1... Deus é o meu refúgio... E minha fortaleza... Socorro bem presente... Na angústia, na tribulação... Então quando tudo está difícil... Não desanime, não desista... Não se desespere... Tenha fé que o socorro vem do Senhor... O socorro vem de Jesus... Vamos olhar para Ele... Vamos confiar... Jesus é a nossa força... Nossa salvação... Então eu divulgo a paz... Divulgo o amor Quero que vocês todos recebam essa paz A paz de Jesus Cristo né? A graça, o amor de Deus Deus tome conta de cada um de nós Vamos superar os problemas, as dificuldades O sucesso está disponível para todos Mas principalmente para quem acredita Eu sou a porta da sabedoria e da riqueza Quem passar por mim será bem sucedido Jesus disse, eu sou a porta Então Jesus é a porta Vamos entrar por ela Jesus Cristo é a porta da salvação A esperança E crendo nele, o maior divulgador do mundo Vamos vencer Vamos chegar lá Jesus Cristo ama cada um de vocês Que Deus abençoe ricamente Quero o apoio de cada um de vocês, pessoal para a gente trabalhar em prol da nossa cidade Do nosso Brasil Divulgar a paz meu sonho é esse pessoal, minha missão é divulgar a paz, viver a verdade, falar do amor e dizer a todos que um grande abraço. Quero abraçar cada um individualmente, quero deixar um grande abraço, pedir a Deus que abençoe sua casa, sua família, que Deus toque no meu e no seu coração, que possamos ser honestos, felizes, é, clamando a Deus, trabalhando dignamente, é o meu objetivo pessoal. Trabalho divulgando boas, de boas informações. O nome do meu projeto é Projeto Brasil Mais Feliz. Meu objetivo é fazer o Brasil feliz. Eu sou divulgador, missionário, através de publicações, certo, livros, mensagens. Então, meu objetivo é informar, lutar pelos direitos dos mais carentes. Então, quero dizer a todos vocês que não vou desanimar, não vou desistir. Vou continuar informando combatendo o crime, a violência, através da palavra de Deus, levando Jesus. Quem imitar Jesus vai ser um divulgador da paz. Então é sobre Ele que eu estudo, sobre Ele que eu aprendo e divulgo. Jesus é maravilhoso, morreu e ressuscitou, quer nos salvar, prometeu que vai voltar. Então essa é a verdade que eu vou divulgar. Deus abençoe, quero falar do amor, da paz. Jesus Cristo ama cada um de vocês. Obrigado aí pela atenção. Espero que esse vídeo possa ajudar você Que a sua casa seja mais abençoada Seu carro, sua vida Enfim, quero a colaboração de todos Para que eu possa continuar divulgando, certo? E deixo um grande abraço aí para vocês aí. Deus abençoe Senhor, aqui estou mais uma vez Para entregar minha vida no teu altar reconheço que sente eu nada sou senti eu nada sou venho te pedir misericórdia Senhor quero forças para continuar para enfrentar o exército do mar Quero a Tua força, Senhor, para vencer todo o exército do mal. Não tenho medo, não, dos ataques do inimigo, tenho o escudo de Jesus Cristo, eu tenho sim o escudo de Jesus Cristo. A minha fé prevalece no combate, a minha fé prevalece na tribulação, a minha fé vai além da dor, a minha fé vai além do sofrimento. Estou aqui para vencer qualquer prova, qualquer problema, qualquer dificuldade Jesus é meu comandante general com ele eu já sou muito mais que vencedor na luta contra o mal Jesus é meu comandante general com ele eu sou muito mais que vencedor na luta contra o mal ele é meu refúgio minha fortaleza, a dor e o sofrimento fica para trás. Amor e paz, continua comigo. Tenho certeza que vou vencer qualquer prova, qualquer dificuldade. Jesus, meu mestre, meu senhor, aqui estou. Me ajoelho no altar para te apresentar. Todo o meu sofrimento, toda a minha dor, tendo a certeza da cura, meu Senhor, cura-me, Senhor, cura-me, Senhor. Aqui estou no altar, entregando meus problemas, minha dor, aqui estou. Senhor, cura-me, cura-me, acredito no Teu poder, Senhor, que Tu faz milagre, Tu faz milagre, Tu faz milagre, se manifesta em mim, Senhor, se manifesta em mim, Senhor, para o Brasil ver que eu sou do Senhor, Senhor, se manifesta em mim Senhor Jesus, em ti Jesus, sou forte, capaz, não importa os problemas, as dificuldades, com Jesus sou muito forte, sou forte, sou capaz, com Jesus sou forte, sou capaz, um abraço para todos vocês, é, essa mensagem na capela, é uma mensagem de esperança, Jesus Cristo vai voltar e meu desejo é ver todos comigo lá na glória. Muitas pessoas que entregam um livro, um panfleto, uma boa mensagem. Desejo paz e saúde para cada um de nós, em nome de Jesus, muita paz, muita saúde.